Assinar ou não assinar o caderno de votação? Eis a questão. Esse assunto pegou muita gente de surpresa no primeiro turno, né? Vamos entender de uma vez por todas quando que assinar o caderno de votação é realmente necessário? Oi, tudo bom? Eu sou a Maíra Alves e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, podcast produzido pelo TSE. Aqui eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre o processo eleitoral brasileiro em menos de 3 minutos. Vem comigo! Bora lá! O caderno de votação é um dos mecanismos que identifica o eleitor na sessão eleitoral. Mas já tem um tempo que a justiça eleitoral vem aprimorando o método de identificação com o uso da biometria, no nosso caso, a leitura da sua impressão digital. Essa tecnologia já é usada no caixa eletrônico do banco e até para desbloquear o celular. A biometria vem para deixar todo esse processo ainda mais seguro e evita que uma pessoa consiga votar no lugar da outra. A ideia é que o caderno de votação seja utilizado em casos específicos, tipo quando a pessoa não cadastrou a biometria ou quando a digital não é reconhecida. Então, já respondendo às dúvidas que tem rolado por aí, quem tem biometria cadastrada não precisa assinar o caderno de votação. Não precisa assinar o caderno de votação. Mas se você ainda não tem esse cadastro, ou se a sua biometria não for reconhecida nas quatro tentativas, aí precisa assinar, sacou? No primeiro turno, muita gente descobriu lá na hora de votar que tinha sim a biometria cadastrada. Acontece que para acelerar esse cadastro nacional, reduzir custos, e poupar aí o trabalho de o eleitor ter que ir até um cartório eleitoral para registrar a biometria, a Justiça Eleitoral firmou parceria com diversas instituições públicas que já tinham cadastros biométricos, como o DETRAN, DENATRAN e Institutos de Identificação. E compartilharam essa informação com o TSE. A meta é ter 100% do eleitorado com a biometria cadastrada até 2026. Seguimos trabalhando para isso. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente e deixa a sua avaliação aqui na plataforma em que você está escutando esse podcast. O TSE também está em todas as redes sociais, então procura a gente por lá. Obrigada e até o próximo episódio!